Vamos dar uma olhada o que que tá em jogo aqui agora para o Bitcoin. Bom, vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas, fazer um update para vocês o que que eu tô vendo aqui agora no gráfico do Bitcoin, no Price Action. Pessoal, essa formação aqui que tá me preocupando um pouquinho, tá? Essa aqui é uma formação de continuação de baixa, uma bandeirinha aqui, tá bom? E não é garantido que a gente vai romper para baixo, mas vou mostrar para vocês aqui, então, regiões importantes para a gente ficar atento, tanto aqui para cima quanto para baixo, beleza, pessoal? Então, lembrando aqui, tá? De novo, voltando para o gráfico de área primeiro, eu quero mostrar para vocês o que eu estou de olho, né, pessoal? Essa retração Fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, tá? Então, aqui desse fundo, até esse topo, esses são níveis importantes a gente ficar atento aqui: a região dos 41.200 dólares, a região dos 38.400. E aqui também a região dos 43.900, tá, pessoal? Entre essas regiões aqui, a região aqui dos 41.000, tá, 4.200 41 é um cenário bem possível a gente pegar aqui ainda essa região antes do Bitcoin subir, tá bom? Mas, pessoal, vamos olhar aqui agora o gráfico semanal, ó. a gente olhar o gráfico semanal, pra mim é que agora a gente tem uma correção aqui agora no semanal, né, que tá, na minha opinião, tá, interessante, tá? Isso aqui pra mim mostra já um possível aí, um fundo aqui né ascendente no gráfico semanal se olhar aqui o gráfico também de uh, aqui de quatro horas pessoal puxando também o RSI a gente pode ver que também que chegou aqui em sobrevendido também o RSI tá então aqui as coisas estão ok para o Bitcoin tá? essa queda aqui não foi uma queda assim e que pode botar risco realmente esse bull market tá pessoal por enquanto a gente tá aqui tranquilo tá bom isso aqui é esperado eu tava esperando a correção em algum momento aí né novamente eu falei para vocês no vídeo anterior que não esperava uma correção é tão brusca assim, tá? Também, só no gráfico aqui também no diário, só para mostrar para vocês também, pessoal, essas médias que eu vim mostrado há bastante tempo, né? Então, essas médias é importante a gente acompanhar, tá bom? A média aqui de 50 dias exponencial aqui está na região dos 42 mil... 45 mil aqui, na verdade, 45.200 dólares, tá? Exatamente que é a região que eu acabei mais acumulando o Bitcoin, comprando aqui, né, pessoal? Eu tinha ordens de compra, quando o Bitcoin estava lá em cima, eu tinha ordem de compra aqui, essa região e também nos 44 como eu não tinha certeza que o Bitcoin pegaria os, os 44, eu botei mais capital na região dos 45.200 e é uma região que está agora aqui arriscando né, o Bitcoin perder esse nível. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que, que eu estou de olho para o Bitcoin tá? e vou mostrar para vocês minha estratégia aqui agora né, no curto prazo, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Aqui agora eu vou mudar para o gráfico então, de 4 horas. Só uma coisa importante também que eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico: ó, que a gente buscou, né, pessoal? Foi bem interessante isso que eu comentei sobre esse Cone aqui. ó. Essa linha, essa LTA aqui, era uma LTA muito importante. Né, que eu falei para vocês várias vezes: pessoal, acompanha essa LTA desse Cone, a gente pode vir buscar e testar essa LTA. Aí o Bitcoin fez aqui essa agulhada em cima dessa LTA. Se eu tivesse botado aqui né, nessa região aqui, por exemplo, mais ordem de compra, né, pessoal? É, que obviamente essa linha aqui ela vai mudando, né? então é um pouquinho complicado, poderia pegar bem mais aqui depois se, essa, se, essa, essa, se esse aqui ocorresse um pouco mais adiante. Né? Então, era um nível que eu estava atento há bastante tempo aqui acompanhando essa, essa, essa formação aqui do Bitcoin. Tá? Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas então a gente ver o que está acontecendo. Pessoal, só algumas recados para vocês aqui também, antes de continuar aqui no gráfico, tá? Para vocês aqui ficarem atentos, não perderem. Ah, eu estou instalando aqui agora o terminal da Tani no meu computador. Eu mudei para o Linux aqui agora, quem não sabe, né? Então, graças aí o, o Heriberto que me ajudou a fazer as configurações. O terminal da Tani tem aqui também para o Linux, tá, pessoal? Só que eu tenho que mudar aqui minhas chaves todas. e não tive tempo para fazer aqui ainda, mas a Tani está por... tá aqui... A me ajudando, apoiando o meu canal. Tá? Aconselho vocês a conhecerem aqui o terminal da TANI, vale muito a pena. Tá? Vocês podem operar em diversas corretoras e em um só terminal, porque é uma confusão logo na corretora, desloga na outra, é, sabe? Segurança e tal. Aqui vocês vão ter um terminal completo para vocês operarem, né? por enquanto só em spot. Né? Várias corretoras aí, como Coin, Binance, tem várias corretoras mesmo, estão sempre aqui aprimorando. Em breve vai ter também. Aqui mercado futuros no terminal Atana. Então pessoal baixa aí o terminal, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E para quem aqui quiser aproveitar essa promoção que está valendo aí, né pessoal, estão postergando aqui essa promoção a Binance, está tá dando $100 dólares, tá, de bônus para novas contas aqui. Então basta você preencher aqui, né, criar uma conta com o link aqui abaixo, isso aqui é promoção exclusiva, tá? eles entraram em contato comigo aqui para para oferecer isso aqui para vocês. Então vocês podem olhar aqui, pessoal, tem alguns passos para vocês pegarem esse bônus aqui também, tá? Então vale a pena para todo mundo que está aí em criptomoedas e quiser recomendar aí para algum familiar, alguma pessoa que quiser abrir uma conta da Binance, vale muito a pena aqui aproveitar essa promoção e vão ter aí em breve outras promoções também ao longo do tempo para quem já tem conta também eu vou aqui alertar no canal e, e para quem tem experiência com Mercado futuros pessoal que a Prime Sbt que também apoia meu canal tá dando aqui a $20 mil dólares em sorteio né pessoal então 400 pessoas vão ganhar $50 dólares em margem gratuita para operar na corretora então vou deixar o link aqui do formulário aqui abaixo participem nesse sorteio da Prime Sbt é uma corretora muito boa para você operar aí né, diversos ativos usando a sua margem aí em Bitcoin tá bom então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas, eu estou usando aqui inclusive até o, o... Eu consegui melhorar aqui bastante meus vídeos pessoal, com esse computador de backup aqui, eu estou usando o aplicativo do TradeView, o TradeView também tem um aplicativo muito bacana, Tá rodando mais rápido aqui, tô, tô gostando, tá? vou conseguir voltar a fazer os vídeos aqui para vocês aqui de forma mais recorrente. tá? Eu tenho vários planos para o canal aí pessoal, eu quero fazer tutoriais, indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui agora, esse indicador aqui do VPVR também, o pessoal me pergunta toda hora, eu vou fazer tutorial, tutorial sobre o CPR, que é o indicador que eu estou usando, as médias, tem muita coisa que eu quero fazer aqui para o canal, pessoal. Então, deixa o like aí, se inscreve, ativa todas as notificações que vai me motivar a fazer esse conteúdo. Eu quero botar um curso aqui completo, né, de tudo que eu estou fazendo e usando indicadores, estratégias, para vocês conseguirem também aí ter resultado né, um, com os traders de vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no gráfico 4 horas. O que, que eu quero mostrar aqui, que é o ponto principal aqui do vídeo, né? Assim, ó. A gente tem aqui essa, essa formação, pessoal, que é uma formação né, que mostra que o Bitcoin pode fazer a continuação de baixo. Tá? O cenário mais provável né, para esse padrão de continuação aqui é a gente romper para baixo, tá pessoal. Então, se a gente perder essa região aqui ó, dos 45 mil dólares, né, aqui que a coisa pode ficar feia, tá pessoal. A gente perder essa região aqui, a coisa pode ficar bem feia mesmo. Tá? E a gente pode buscar aqui os níveis mais abaixo que eu vou mostrar para vocês. Ó. Quais são esses níveis que eu estou de olho aqui agora? Tá? Primeiro eu vou falar aqui do nível, dos níveis para cima, tá pessoal. Se a gente romper aqui essa região, ó, dos 47.300 dólares para cima, fechar o candle aqui, o candle de uma hora, né? Idealmente quatro horas aqui em cima, tá, pessoal? O que, que eu tô olhando aqui? Nessa retração Fibonacci, ó, desse topo tá, até esse fundo aqui, ó, o Bitcoin poderia ir buscar essa região de 618 aqui, região dos 49 mil dólares, tá, pessoal? Então, se a gente começar a pegar força aqui para o Bitcoin, aí buscar esses, começar aqui a subir, a gente poderia testar essa região aqui dos mil dólares, tá? Isso aqui é uma região importante. E daqui, pessoal, tá? Dependendo como vai estar o mercado, a gente pode ver também, inclusive, que a gente tem aqui uma certa, uh, né? Começa a ter resistência aqui nessa região. A gente tem também esse canal aqui, ó. Esse canal que o Bitcoin tava tá fazendo, ó. Então a gente tem aqui agora nessa região também tem essa, o canal que o Bitcoin tá formando, então isso que pode virar também uma resistência importante, né? Então daqui, pessoal, a gente poderia ter essa rejeição e fazer um fundo mais abaixo, tá? Então assim, eu não espero o Bitcoin simplesmente que começar a subir. Né, e voltar para o patamar que ele estava, tá, pessoal? Eu não estou esperando isso. É, é muito difícil acontecer, né? Formar um padrão de BART, que seria isso aqui, ó. Né? Isso aqui é um padrão difícil de fazer. Muitas pessoas estão esperando o Bitcoin fazer isso, tá? Eu não acredito que o Bitcoin vai fazer isso, sinceramente. Então, se o Bitcoin subir aqui, batendo os 49, né, pessoal? Até estou vendo aqui a região dos, dos 50% também, a região dos 47.900. Eu estou cogitando aqui, tá? Dependendo do como vai estar o mercado, olhando também o indicador de sentimento, obviamente, de vender aqui parte da, do que eu comprei aqui na região dos, dos 42.244, vender, é né, para poder, pessoal, talvez comprar aqui, né, comprar é mais aqui numa região mais abaixo, tá, pessoal? Porque a gente pode ter ainda mais correção para o Bitcoin, isso está aqui aberto, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora esses níveis, tá? Então, esses aqui são os níveis para cima que eu estou de olho aqui agora, tá bom? Só para alertar vocês, acho que é importante vocês ficarem atentos. Agora aqui, pessoal, vamos olhar os níveis mais abaixo, tá? é Bom, vamos puxar aqui o CPR, que é um indicador que eu uso, Aliás, eu vou fazer tutorial sobre o CPR, pessoal. É um indicador aqui que é fantástico. Olha só aqui, olha só isso aqui, pessoal. R1 do CPR do CPR mensal aqui. Ó. O Bitcoin bateu exatamente no R1, pessoal. Por isso que eu falo que esse aqui é um indicador, é um leading indicator. O pessoal usa média, outras coisas. Cara, o, dica, o CPR é um indicador incrível. Aconselho vocês a usarem o CPR, tá? Mostra aqui regiões, alvos muito, muito importantes, que resistências e suportes bons para o preço. E olha só aqui agora, o Bitcoin bateu no R1 do CPR mensal. Tá, bateu exatamente aqui no R1, tá? Na é a região dos 42.700, tá? É, coincidentemente, pessoal, foi aqui que eu fechei a operação, tá? Mas não fechei a operação por, por causa do, do, CPR, do CPR. Eu fechei a operação aqui, basicamente porque pegou... Eu fui fazendo o stop, né? o stop e acabou fechando a operação aqui nessa região, tá? É, graças a Deus que fechou ali, né? Então, eu fui subindo o meu stop porque eu vi que a coisa não estava muito compra o Bitcoin foi tentando botar ele subindo mas topa top aos pouquinhos até que fui estopado né o então, Bitcoin teve essa, essa resistência à região dos 52.700 aqui né ele subiu mais né aqui no gráfico pode ver que ele bateu a região aqui dos quase 53 mil dólares né? e a gente tá tem um suporte aqui na região do R do central linha centrais aqui do pivô é né? pivô mensal do Bitcoin tá pessoal então, qual que é o alvo que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin? Obviamente, a gente tem suportes aqui interessantes. Ó. Essa região aqui dos 45 mil dólares é a linha central aqui do CPR mensal. É o melhor suporte que a gente tem aqui agora, tá, pessoal? 45 mil dólares. Se a gente perder aqui os 45 mil dólares, ó, a gente poderia buscar aqui a região dos 43.900. É o próximo alvo aqui que eu estou de olho para o Bitcoin, que vai dar em cima, inclusive, dessa linha que eu mostrei para vocês, né? A linha lá daquele cone que eu comecei no vídeo mostrando, tá? Então, esse é o primeiro alvo, gente tipo, perdendo aqui a região, do, do, dos, dos, uh, região dos, dos, dos 45 mil dólares, tá? Então, aqui dá para fazer uma parcial aqui, tá, pessoal? Esse aqui é, pode ser um trade interessante, fazer a parcial aqui e ver se o Bitcoin pega esse alvo aqui, ó, que a gente poderia buscar, região dos 39.450 dólares. Por que que esse alvo aqui, pessoal? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar aqui o CPR mensal, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, ó, essa bandeirinha aqui de baixa, né? Fizer isso aqui, ó. Né? Qual que seria o alvo aqui dessa bandeira? Dependendo de romper, ó, pessoal, seria isso aqui, ó. Tá, então esse que seria o alvo da bandeira. E onde vai dar esse alvo aí, pessoal? Ó, tá bem próximo aqui dessa região dos 39.450 dólares. Tá, depende muito. A gente vai romper. Se a gente romper aqui agora, a gente pode buscar aqui. É né, exatamente essa região. Então, é isso que eu tô olhando aqui agora para o Bitcoin, pessoal. Tá, e essa região aqui do S1 do CPR mensal um suporte muito importante aqui na região dos 39.450, tá? Então o Bitcoin poderia fazer essa correção tá? a mais aqui, aqui antes da gente conseguir né, voltar a subir com preço. Então começar aqui a, a consolidar, romper para baixo, a gente buscar esses níveis aqui é um cenário que eu estou aqui né? possível para o Bitcoin e estou aqui, pessoal, avaliando de conseguir né, fechar posições aqui e ver se eu consigo recomprar aqui em níveis mais abaixo. É isso que eu estou buscando aqui agora, avaliar, tá bom? Então, isso que eu mostrei para vocês dar uma olhada aqui agora. Inclusive, pessoal, se a gente puxar aqui de novo o gráfico diário, ó, vocês podem ver que né, a região é esse Fibonacci também, se a gente puxar essa retração, esse fundo aqui está estopo. A gente pode ver aqui que ó, a região aqui do 0,382, ó, dessa, dessa, dessa pernada toda aqui do Bitcoin, é a região dos 43.900. Tá? E a região aqui do 68, pessoal, está aqui nos 38.400, mas a gente tem aqui o S1 do CPR mensal, que é um suporte... Importante que eu estaria de olho, tá? Se a gente olhar, inclusive, aqui ó, na história do Bitcoin, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. o S1 pessoal é um suporte muito forte. Quando a gente caiu lá em, em, aqui em meados de abril, ó, a gente tem uma queda, onde teve um suporte forte foi no S1 do CPR mensal, tá? A primeira, nessa linha, primeira linha vermelha aqui, tá? Então a gente teve um suporte nessa região, voltou a subir com preço. E o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só que interessante, ó. o que aconteceu aqui? Vamos até apagar essa, essa, essa, essas linhas aqui do CPR mensal, olha só. Aqui, pessoal, aqui que foi um erro que eu cometi, tá? Nessa região, tá? Que eu vi que o Bitcoin a gente teve essa, essa retração aqui, ó. Né, a gente foi buscar a região de 618. Tá, Se eu comecei também a cantar um pouco a vitória um pouco antes também aqui, tá? E a gente aconteceu, pessoal. A gente não conseguiu ficar acima aqui, ó, fechar dois dias pelo menos aqui acima dessa região, tá? É, e a gente tem uma porrada aqui para baixo, tá? Eu acabei tendo que vender Bitcoin mais abaixo aqui, tá? Vendi Bitcoin na região... Eu não tenho lembrado se foi nos 51 mil dólares, 50 mil dólares, vendi Bitcoin aqui e vi que a coisa tá ficando feia. tá? Então, exatamente o que eu estou falando para vocês aqui agora. A gente poderia ter o um suporte aqui no... né? A gente poderia cair com, com preço, ter um suporte aí e depois voltar aqui buscar regiões Fibonacci né? numa, numa, numa possível tração. Eu estou dizendo mais aqui no caso, né? Ficou um pouco confuso falar para vocês aqui. Acabou ficando um pouco confuso essa explicação, tá? eu tô olhando mais aqui agora nessa região tá aqui acho que se a gente cair aqui tem suporte é né? obviamente tem que olhar a região de meio também mas eu tô mais de olho aqui agora pessoal se a gente tem um suporte nessa linha aqui do da a linha central né e, e voltar a subir com preço eu vou olhar níveis aqui nessa retração tá? para possivelmente entrar em short do Bitcoin pessoal tá é porque a gente teve essa queda aqui a gente pode né ter mais mais porrada para baixo mas por enquanto por enquanto, não dá para definir nada, tá? Não estou dizendo que o Bitcoin vai cair. A gente vai ter que acompanhar aqui agora né, para onde ele vai romper. Se ele perder a região dos 45 mil dólares, eu vou começar a ficar aqui né, bearish com o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é basicamente o que eu queria mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje. Olhando aqui também os indicadores de sentimento, né, pessoal? A gente pode ver aqui, ó, né, o long short ratio, tá? a gente está aqui no, na, a, a, na região de 2 aqui, né? as sardinhas comprando, né, pessoal? Deixando um pouquinho preocupado. é então, o que está aqui salvando a gente é Funding Rate, o Open Interest não subiu muito, tá? Então, por enquanto aqui, eu estou um pouquinho é, neutro para bearish aqui nos indicadores de sentimento. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje é isso. Não se esqueçam, então, né, de participar, inclusive, do grupo do Telegram. Eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo. Participe, são mais de 12.500 pessoas lá no grupo. Vale muito a pena vocês participarem. Também vou deixar para vocês aqui o vídeo da Tani, para vocês aprenderem a usar o terminal da Tani e também da Prime XBT. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso, a gente se vê aí em breve para mais um vídeo. Um abraço!